Idiota, a né? gente também vai <risos> também falar. Idiota! Eu já tenho oito filhos. Aí não, você aí... entrou no, no MMA por causa do cro Crocópio que você começou a treinar? Não, não, não, não, não. Foi que eu queria me testar. Porque, como eu tava no Jiu-Jitsu. E eu gostava muito do grappling, sempre olhava o Vanderlei, por exemplo, uhum. que eu te falei. Nessa época era pô, o Vanderlei, né? o Minotauro, eu olhava e pô, tá era, louco. Era, era, era é. um negócio... Eu sempre olhei pros caras assim, né? E, e hoje absurdo, em dia, né? vou te ver, bora, hoje em dia o Vanderlei é meu irmão. É que nem irmão mesmo, sabe? E o Minotauro é, é meu amigo, demais, mas não é que nem o Vanderlei, porque o Vanderlei é, tá louco. Eu, se eu ligar pro Vanderlei agora, o Vanderlei vem, ele vai, daqui é, né? a ele chega, entendeu? Então comecei a ver o Vanderlei no Pride, como tu falou o Pride, aquele negócio, o Paul Pride, quem não queria chegar cara. no Pride, né? E eu falava pros meus amigos no começo do Jiu-Jitsu lá atrás, eu falava é, um dia eu vou chegar no Pride, vou ser que nem o Vanderlei eles não, não sei se eu tô falando merda, mas o Pride era mais porradaria, não era? Ou não? É, é que era a regra diferente, né? Era 10 minutos primeiro round. Até então, é. 10 minutos primeiro round. Não era, era, era, era rig de boxe mesmo, assim, Não, mesmo, podia, você, podia se, se, joelhar no, no chão, é, joelho no chão, é, joelho no chão se podia, se podia pisar na cabeça. a parte técnica era bem pior que do UFC. Sim, sim, sim. Mas o Oh, sim. O show, o show. Como chama um show? que o bigodeira fica trocando soco? <fídeos>